Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar? No vídeo de hoje vai ser um vlog da gente indo em várias concessionárias aqui na Irlanda para conhecer alguns modelos de carro, entender como é que é a forma de pagamento, valores, todas essas coisas. Vamos fazer também dois test drives, se tudo der certo, tomara que der certo. Um da Hyundai e o outro da Tesla. Então fiquem até o final do vídeo que eu tenho certeza que se você tem curiosidade sobre os carros aqui na Irlanda, sobre valores, como, como que é vai adorar esse vídeo, já deixa nos comentários, qual tipo de vídeo você gostaria de ver. Aqui no canal eu sempre falo sobre mudar e morar na Irlanda. Então é isso. Se não é inscrito, se inscreva-se, vambora, porque hoje é sábado, o sol tá lindo e vai ser um dia super divertido. chegar aqui na Hyundai, e essa região aqui, aqui é Swords, né? Tem, eu acho que literalmente, todas as concessionárias. Então se você tá procurando carro novo, aqui você... Vem, você vai achar todas. Tem Renault, tem Ford, tem... Qual é a fala a mais marca de carro? Jaguar, Hyundai, Volkswagen, Nissan, Peugeot. Todas. Todas tem aqui em volta. Suzuki. Em... Suzuki. Então, a gente parou na Hyundai. Antes, a gente marcou um test drive, porque a gente quer fazer... É, tá interessado no Ioniq 5. E aí, a gente fez pelo site mesmo. E eles falaram que a gente podia vir sábado de manhã pra fazer. Então, vamos ver como que funciona, valores, tudo. Mas acho que a gente vai conseguir fazer... Este drive. Tá empolgado? Demais a conta! Yeah! <risos> a outra coisa que eu preciso falar pra vocês é que a gente decidiu que a gente quer um carro 100% elétrico, né? Go, go, é, aquecimento global. Uh, uh. <risos> <risos> e aí, o que que acontece? A gente quer um carro 100% elétrico, então a gente vai fazer test drives hoje em carros assim. E eu vou priorizar olhar preço, forma de pagamento, como que é a questão de imposto em carros assim, tá? Então se você tiver essa curiosidade, esse é o momento. Se te sobrarem dúvidas, deixa aí no comentário, tá bom? É um prazer. Junto, que a gente também não sabe, <risos> a gente não sabe nada. É, nós estamos aprendendo junto. Esse aqui é um dos modelos elétricos. É, com essa câmera é, sem ser a, a frontal, dá para ver que o volante tá do lado de lá, né? Ah, geralmente é. o motorista entra aqui no Brasil, geralmente é. não, sempre, né? Mas aqui na Irlanda do lado de lá. Nossa, olha como é bonito por dentro. Vou dar uma volta para mostrar para vocês. Esse aqui é o modelo antigo do IONIQ faz, que é o que a gente tá interessado. Parece que tá apanhando pra mexer? Ah, é difícil, né? Ah! Esse negócio de tecnologia. Ah, que legal! Ó, não, não, deixei ali, travado. ó. É, agora eu destravei, vamos ver se ele abre. Nossa, bonito, hein? O ah, que, que é esse negócio aqui? Ah, evento é o, o interior dele é bem bonito vento. A textura bem legal O somzinho Ó, ah, tem cabo USB aqui, pessoal Que sentar tá atrás esse Negocinho aqui Nossa, olha o tamanho do painel. Olha aqui, amor. Tem o SD pra quem ficar atrás. Ah, legal, hein? Tem que pensar nos amigos já, né? Claro. <risos> Bom, é, pegamos a chave e aí ele foi carregado ontem, então a gente pode ficar quanto tempo a gente quiser A gente pode andar 300km, que é o que dá pra com uma carga completa E aí ele pediu a carteira de motorista do Sheldon, né, pra gente comprovar que ele pode dirigir E... Uh! <risos> Gente, aleluia, num carro que a garrafinha fica em pé pelo menos os carros que eu já andei quando você coloca, você coloca deitado, né, a garrafinha Aqui a gente tem os botões para ajustar os retrovisores o da esquerda e da direita, left and right e aqui você es, é, esconde os retrovisores para evitar um carro passando a ranhar, quer tá ver, e na hora que você sair, você pode apertar de novo, ele abre e aqui você trava as portas e aí por fora não abre, né? Quando for aqui, você destrava as portas. É bem padrão hoje em dia os carros terem esses quatro aqui. Esse aqui é a primeira vez que eu vejo. E o controle das janelas, né? Dos vidros. esse aqui eu consigo controlar as quatro janelas. E esse último. Esse aqui parece que trava ou destrava. Né? Entendi, não entendi, muito bem. Ah, salvo engano, trava as de trás. Você não consegue uhum. descer as de trás. Pra criança, né? Geralmente esse tipo de controle. Tem uns controles aqui também, ou? Tem aqui atrás também. Aí abre o mapinha aqui. Aqui tem um espaço grande. Nossa, bem que o copo é bem na frente. Ah, e aqui é vazio, ó. olha que tem um espaço aqui, ó. Ah, é. Não tem nada aqui, ó. Meu pé indo lá no chão. Nossa, gelado, bem né? legal. Que da hora. Ai, fica um negocinho. Vamos ver o que, é que tem aqui dentro. Embaixo tem mais espaço, tem bastante espaço para guardar coisa, né? É, eu sou acostumado com o carro é, manual, né? Então, o carro é elétrico, ele vai ser automático. E aí são os quatro modos, né? Drive, Neutral, Reverse, Parking. Então, Parking é parado, né? Estacionado. Drive dirigindo, neutro e Reverse. Para dar é. ré. E aí, eu vou tentar fazer. Ah, é. Ele ficou com o tempo parado, ele desligou aqui. Se eu apertar nesse aqui, ó, é, ele vai ligar de novo. E eu tenho o painel aqui todo acendendo. Então, partiu? Ready to start driving. Vamos ver. Nossa, não faz barulho nenhum. <risos> Cuidado, amor. Pelo amor de Cristo. Nem comprou o carro ainda. Nossa, mas é, é muito mais é, macio que. Volante hidráulico. Que já era incrível, né? É. Lembra quando a gente teve volante hidráulico pela primeira vez? Eita! Nossa, a resposta é muito boa. Ó Parado, agora eu vou soltar, olha aqui no, no quilômetro. Eu vou soltar e agora eu vou acelerar. <risos> Aqui que eu falei pra vocês, ó, essa daqui é a Volkswagen Tem a Ford ali, ó Lá tem a Volvo, a Kia Aqui tem todos os concessionários É logo ali na frente tem uns negócios de casa, ó, Homestore More aqui tem a Nissan, aqui do lado Então aqui você encontra tudo Você vem aqui pra essa região, você consegue em todas as concessionárias Ó lá, ali na frente você tem a Peugeot É a Peugeot Ó, a gente ligou a câmera traseira agora pra ver como funciona a questão de ré, ó. Então aqui a gente tem esse negocinho aqui, você tem que pisar no freio. Esse aqui é só um descanso, não tem embreagem, né? Então você pisa no freio, ele tá na posição de dirigir e eu posso ou colocar neutra e eu acelera, não faz nada. E se eu colocar no reverse, ele vai dar ré e eu consigo ver na câmera ali, ele dando ré. E aí se eu quiser ir pra frente, eu jogo aqui pra frente também. Esse é o Ionic 5 <risos> E você, o que você acha do carro? Ah, eu vou fazer um comentário que ninguém vai achar interessante Mas eu achei o máximo O porta-luva, ele é uma gaveta <risos> Eu achei isso muito legal Não, mas isso tudo faz parte do review O porta-luva é uma gaveta, ali você consegue colocar uma garrafa d'água Aqui você tem um pra espaço Para puxar a porta de volta aqui quando você abre Para puxar a porta de volta Toda essa parte aqui, ó, ela é de você pegar De puxar, é o pegador eu achei isso bem legal também. Isso, aí você tem muito espaço aqui, ó. Aqui todo um espaço, cabe bastante coisa aqui. Tem aqui a, essa partezinha aqui, ó. Eu consigo... Isso aqui eu não entendi pra que que é. Será que é guarda-chuva, tá vendo? É redonda e é fundo e tem um tecidinho ali, parece que é absorvente. É. Será que é pra você tipo... Ah, então pô celular, né? Por isso que é fofinho lá no fundo, ah, você põe tá o USB certo. aqui, pra não ficar o fio atravessado, será que é isso? É, uma coisa que eu acho interessante, todos os carros que eu vi da Hyundai tem é, esse conector que é comum, tem carro, né? Que já é antigo, né? É meio isso. que os carros não tem mais esse, eles não tiveram. É, geralmente o que você precisa é de um USB ou USB tipo C. Olha aqui como funciona a temperatura, a touch. Outra coisa interessante é que a chave não conecta, então você pode deixar a chave sempre no bolso. Então no caso que eu deixei no console, que é do carro da concessionária, né? Ó, pra abastecer, você vem perto aqui abastecer com energia no carro. Aí abre, aí você pluga. Aí se você quiser fechar, você pode ir ali no controle ou você pode ir aqui no close. Porta-mala, mesma coisa, né? Aperta aqui e segura. Tem um botãozinho aqui. Eu achei isso aqui muito legal, ó. Quer ver? Vou mostrar pra vocês que encaixa ali, ó. ó. A outra coisa que eu achei bacana foi que questão de equipamento e tal, você coloca aqui, ó, o cabo, essas coisas, tudo escondidinho. Então, que você tem o porta-mala. E pra fechar o porta-mala, você tem uma... mão É, um pegadorzinho. Gente, uma coisa interessante, eu não sei se vocês perceberam aquela hora que eu mostrei, ele não tem, ó, freio de mão. Onde que tá o freio de mão? Tem um espaço aqui pra você guardar coisas. O freio de mão dele é aqui do lado do volante, aqui, ó. É esse pezinho aqui, ó. Você faz assim, você ativou. Se você fazer isso aqui, significa puxar o freio de mão. <risos> ah, mexeu o máximo, eu nunca tinha visto isso. E pra soltar o freio de mão? É aqui também, né? É. Quando você muda aqui o tipo de. De modo, você já solta o freio de mão, porque é tudo elétrico, é tudo automático Ah, tá Outra coisa que eu achei legal é que esse painel de auxiliar aqui é o mesmo, tá vendo, ó Só tem um intervalo aqui, mas é o mesmo painel que fica aqui quando você vai ver as coisas Muito bacana Ai, tô muito empolgada E aí, você vai querer esse? Oh, já saiu com ele agora, se fosse possível <risos> <risos> Como que é o motor? O motor elétrico tem uns negócios aqui, não sei o que, que é É muito diferente, né? Quem é acostumado a ver carro é, a gasolina Você já vê o motor, você tem uma bateria, você tem um carburador E aqui não, é tudo um só, porque é só energia e, e não tem combustão, né? É bem, bem bacana O que, que é isso aqui? Isso é guardar, isso aqui é mais um storage Ah, então provavelmente o motor é embaixo do carro É a gente pensando que era o motor, a gente na verdade era é no storage, elas podem guardar a coisa que eu acho, né? Eu não tenho certeza. Vamos. Só puxar, né? Fechado. A gente veio aqui na Volkswagen agora, ó. E eles têm esse modelo aqui que a gente gostou bastante, que é o ID4, ID4, né? O ID4. E olha, ele é diferente do outro, ó, Você pode ver que o painel aqui é menor. E aqui, ó, vai ficar dentro do volante a gente achou que ele é mais moderno que o Ioniq é porque as entradas é USB, ó. Olha lá, o USB-C, que já é a entrada do Nova, né, que vai ser, não é USB igual o outro. Mas assim, um detalhe, né, mas... É, que troca a marcha aqui em cima. Marcha não, né, troca o modo de dirigir. É, não tem, né? é automático. Aí, esse modelo é, par, é parte couro, tá vendo? É parte tecido. Faça a cor azul. Tá de ser bom, chance, os robôs. o de carro elétrico deles é o lixo, inclusive esse aqui é o modelo antigo é... Então assim, a gente foi nas outras concessionárias Vou colocar a imagem aí pra vocês do site e dos, dos documentos que eles entregaram pra gente com os valores e tal E assim, todo mundo que a gente viu, todas as marcas que a gente viu, de é, os modelos de carro elétrico Você tem que encomendar o carro agora e você só pega o carro daqui 4, 5 meses, ou seja, janeiro, fevereiro Isso me deixou um pouquinho assim que eu já queria o carro agora Mas assim, a gente nem escolheu onde vai continuar, isso é bom que dá tempo da gente pesquisar, estudar e etc é isso, a gente tá empolgado com a nossa pesquisa vamos, vamos ver aqui que acabou de chegar aqui na Nissan Como que fala Nissan, amor? It's a Nissan Ó, <risos> oh, gente, isso aqui ó, é um modelo da Ford Usado, ó, é o Fiesta Semi-novo, né, na verdade aqui já tem o Skoda, o Volkswagen, o Volvo, BMW. Peugeot. Pessoal, tá vendo esse símbolo aqui? ó? tal é uma rodovia aqui na Irlanda E aí é, Você tem que pagar uma taxa quando você passa por ela E como o carro é alugado Tá vendo? Tá até aqui, ó, dizendo Que todos esses pagamentos Vão ser endereçados na nossa casa Pra gente poder pagar Depois É como se fosse... Como chama lá no Brasil? Tem isso também quando você tá viajando? Sem parar? Ah, acho que é sem parar também é pedágio? Sim, é pedágio É, esse, esse dinheiro que a gente tá dando é um pedágio, né? E aí, esse seria como se fosse o Sem Parar Só que aí a gente vai passar aqui Eles vão pegar o registro é. da casa não, ó. Eles pegam o registro da placa, você entra naquele site em flow.ie E aí você paga lá E se você não pagar, você recebe um multinho em casa bem delícia não, não é delícia não! é muito baixo, você ah! entra e aí, o cartãozinho que é a chave, né, você tem que pôr ele no, em algum lugar aqui ó. Olá! mais sofisticado que o Ionic, né? Comparando com o Ionic, ele é mais chique. É. Ah, fechou sozinho. E a gente tem mais um iPad lá em casa. <risos> ah, mas tá, ele tem esse painel, mas ele não tem painel ali, ó. É, ele tem que ficar olhando no lado. É, isso é uma coisa que o Ionic já ganhou, né? Porque o IONIQ tem ou não, às vezes eu costumo olhar pro lado também. Ah, aqui. Ah, que ó, essa bolinha aqui, eu acho que é pra carregar uma bolinha aqui, ó. Vamos testar? Vamos. Não. Não? É assim. Ó. Então eu posso pegar o celular aqui e aqui também, vamos ver? É, eu já. Aí sei. também, ó. Dá pra ver os nossos dois celulares pra carregar? Tá bom, gostei desse carro <risos> É por isso que esse carro aqui não tem botão o outro, Botão não, as entradas O outro tinha várias entradas Esse aqui não precisa, que é o wireless <risos> E aí, é mais os comandos? Vamos ver Então aqui você tem Pra dar ré pra cima O neutro é aqui já Acho que ah O neutro aperta aqui, né E pra você andar pra frente é pra baixo E aqui você aumenta O volume e esse outro aqui, não sei o que é. Uma coisa legal que a gente viu, quase todos os elétricos a gente conseguiu descobrir o preço. Esse aqui, por exemplo, é a Super Charging, que é você encher o, o, o tanque, no caso, né, de energia, custaria 322 Você enche o tanque com menos de 4 euros. E olha isso aqui que legal, como que é esse, o espelho aqui, ó. Tem aluno luz lá a pegada desse carro é bem diferente da do Ioni, né? Ela é bem clean. Só tem isso aqui, tudo mais nada. Tá aqui dentro e mais nada. Então a gente não descobriu ainda nem como é que abre aqui, porque deve ser em algum lugar aqui, né? E aí aqui os botões também é bem não tem nada. Aqui na porta só tem os botões da dos vidros e mais nada. E aí até para abrir a porta não tem maçaneta, eu tenho um botão. Eu aperto o botão aqui e a porta abre É igual a gente tava falando mesmo, é, o, é a Apple dos carros, né? É Extremamente clean, extremamente limpo Tem um vidro também aqui em cima, ó Ah, aqui atrás tem é, o USB-C, ó, pra gente carregar hum, Ah, visitas, né? Isso E o teto é todo de vidro, lá atrás também é todo vidro Dá pra ver bastante Ah, é, isso é legal Isso é bem bacana é, então aqui a gente descobriu como é que abre ali <risos> É aqui no carro E no Box Que é o porta-luva abriu, você fecha com a mão Aqui temos a música E o sistema de som dele é muito bom Eu gostei bastante Tem as câmeras que é a câmera traseira e cada porta Vai ser até mais aqui Só pra esconder E aqui é o controle do limpador né, De vidro nós temos aqui algumas outras coisas. É... Aqui tem gráfico de energia, achei interessante. É, Consumo, tem... né? Isso aqui é o, cons... é o gráfico de gasto, na verdade. Isso. <risos> é... E aqui tem até um navegador pra você acessar a internet. E tem também alguns jogos pra você jogar enquanto dirige. Hum, <risos> é, é, pra isso. É. E aí você tem também. Uma toolbox E o que eu achei mais interessante é esse aqui é o Romance você fazer um Romance dentro do carro E ele começa a esquentar o seu pé E tem uma fogueirinha no Ipad Que não é um Ipad, já não tá enganando vocês E para pra sair, era pra ser aqui, ó, tá? Saiu E aí você consegue fechar aqui, temos essa visão E é basicamente isso E aí gente, o que vocês acharam? dessa primeira análise do Tesla. Eu ainda tô com o meu coração ainda no Ionic. Vamos ver, vamos chamar o vendedor e tirar algumas dúvidas com ele para pensar mais. Esse aqui é o modelo 3, né? Isso. É bem comprido, né? Okay. É, esse aqui é o carregadorzinho, né? Que a gente aprendeu. Você vê um lugar que tem a parte do carregador, você consegue plugar ele aqui na saída de energia e plugar no carro ali. E aí você anda com ele o tempo todo. E aqueles outros kits ali, eu não sei que é muito bem, não. Aí aqui na parte da frente também tem mais um espacinho para guardar a coisa. Modelo, a Tesla ele tem as opções de autopilot, de autopiloto. E aí você desce o volante um pouquinho e chega o banco mais para trás. E aí o carro dirige sozinho, teoricamente. E aí quando você volta ao normal, ele sobe para você. Bem chique, né? <risos> Resumo, gente, o modelo que a gente mais gostou, com as especificações e tudo, a gente teria que dar nesse cenário aqui uma entrada de 10 mil e dividir o restante em 60 meses, que seria uma parcela de 726 euros por mês. Oi, gente! Tô aqui, como vocês podem ver, trabalhando na edição do vídeo. E aí eu percebi que o vídeo ficou sem final. Eu não fiz, não encerrei o vídeo. Então, eu só queria dizer pra vocês que, eu não sei se ficou claro, a gente não conseguiu fazer o test drive. Deu um probleminha lá no agendamento, alguma coisa, da Tesla. E nós vamos fazer outro dia. Então, como tinha um carro lá disponível pra gente poder olhar estacionado, né? A gente não dirigiu o carro. Então, a gente parou, filmou, como vocês viram e mostrou todos os detalhes. É, e aí, a gente a gente vai marcar outro dia. Vou deixar aqui o link, caso você seja na Irlanda e queira marcar um test drive também, não sei se está procurando carro, alguma coisa, e queria conhecer esse carro, é nesse link que você agenda. Vou fazer um vídeo bem curtinho, bem rapidinho, do dia que a gente vai fazer esse test drive. Vai ser tipo um vídeo exclusivo, só sobre isso, mostrando ele na rua e mostrando mais detalhes sobre ele. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um dia super agitado, então as filmagens foram feitas de maneira rápida, mas foi a primeira impressão que a gente teve procurando carros elétricos para comprar aqui na Irlanda, tá? Todas essas concessionárias que eu falei para vocês no site tem o preço também, então basta você entrar e dar uma olhadinha se você estiver interessado. E aí vão ter mais esse vídeo da, é, da, do test drive do Tesla, um vídeo só para isso, vídeo rapidinho de 5 a 10 minutos e vai ter o vídeo da nossa decisão, qual carro que a gente decidiu comprar e que a gente não decidiu ainda nesse momento que eu tô gravando isso aqui pra falar pra vocês e como que vai funcionar a questão de pagamento uma coisa sobre o pagamento dos carros novos aqui na Irlanda que a gente viu, pelo menos esses modelos elétricos eles têm um negócio chamado PCP, se eu não me engano é essa sigla mesmo e como que funciona? Você paga, o, o carro ele nunca é seu, entre aspas, porque você vai pagando ele mensalmente, mas aí quando vir um modelo novo você troca, então tem aí uma variação de preço. Outra coisa que eu achei bem alta foi a taxa é, de imposto de alguns é, de financiamento de alguns carros, achei meio enfim. Tô montando uma planilha direitinho para entender o que, é que vale financeiramente, o que, é que eu espero de um carro, o que, é que eu não espero, de, é, trocar a ideia com o Sheldon da decisão dele também. E assim que a gente chegar num divisor comum. Vai ter um vídeo tomando essa decisão e mostrando tudo pra vocês, tá bom? Deixei nos comentários as dúvidas de vocês. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por ter assistido. E até o próximo vídeo. Tchau!